Eu sou o professor Emílio Júnior, no treino de hoje nós iremos trabalhar a região dos ombros com o exercício de elevação frontal. Vou utilizar minha mãe aqui como cobaia para a gente fazer o exercício. Ela vai sentar aqui no banco, onde você vai sentar no seu banco aí, pegar suas garrafas PET. Aqui ela vai utilizar a garrafa PET de aproximadamente 2 litros e cheias de água. Ela pegou a garrafa PET e colocou na lateral do corpo, dessa forma, Observe para a senhora poder fazer da melhor maneira possível. Quando ela for fazer a elevação da garrafa pet, ela vai juntar uma na outra e vai voltar. Esse é o movimento que vocês vão fazer. Elevar a garrafa pet, juntar uma na outra e voltar. Vamos lá, mãe. Faz o um movimento. Elevou, juntou. Um. Não há necessidade de fazer muitas repetições. Vamos a segunda. Dois. Vamos fazer a última agora, que é a terceira três e já coloca a garrafa PET do lado. Porque eu só fiz três vezes, porque tem um peso ali bem elevado. Ela conseguiria fazer mais? Conseguiria. Mas dentro da segurança de cada um, eu falo para que vocês prestem atenção e façam como ela fez. Dá tá? tchau para todo mundo, afinal de contas, tá cheio de seguidoras agora do canal, muito obrigado pelo carinho de vocês, e isso foi somente para demonstrar que, independente de idade, minha mãe, que tem mais de 77 anos, fez com duas garrafas PET de aproximadamente 2 litros e cheias de água. Sou professor Emílio Júnior, provando e comprovando que o básico dá resultado até o nosso próximo encontro.